Se formos fazer uma comparação entre o treinamento e desenvolvimento e o coaching, o que a gente vai perceber? Antigamente, as empresas investiam muito pouco em treinamento e desenvolvimento profissional, porque elas acreditavam que isso não ia surtir efeito. O profissional tinha que trabalhar, não podia parar a sua produção e o treinamento só iria atrasar todo esse objetivo. Hoje, os empresários já olham de uma maneira diferente. Eles investem em treinamento e desenvolvimento, porque ao invés de perder tempo, eles ganham tempo, eles ganham lucratividade e produtividade. Isso acontece com o coaching também. Investir em coaching profissional é trazer motivação, produtividade, lucratividade e visibilidade para a sua empresa.